Imagina aqui, eu estou fazendo uma entrevista para a Jornada do Herói. Estou fazendo uma entrevista. É um cliente que teve resultado. Então, primeira coisa, seu nome? Ezequiel. Ezequiel, qual a sua empresa? Celebre Imóveis. Celebre Imóveis. Ezequiel, é, qual foi o desafio que você teve que vencer em algum momento? Na empresa, na realidade, quando eu vim para a imersão, a empresa não estava muito legal. Estava numa ah. uma fase bem difícil. E como é que era é a sua vida antes de você ter esse problema? Mais tranquilo. Mas tranquila como? Antes de ter o problema na empresa, cara, tava tudo mais tranquilo. É, relacionamento em casa, relacionamento financeiro. Na realidade, quando o negócio começou a ficar mais apertado, tudo começa a desandar. E, e como que, como é que você descobriu o problema? Cara, foi bem fácil descobrir o problema, porque na realidade é, as contas da empresa começaram a ficar mais difíceis de pagar, era aquele negócio pago qual? Pago essa ou essa outra aqui? Então, estava bem complicado. Quer dizer, foi, foi uma coisa que você descobriu porque, cara, não tem dinheiro para pagar tudo isso aqui. Isso. E quais foram as consequências desse problema na tua vida, no teu relacionamento? O que, que aconteceu? O financeiro mexe em tudo. A ah. parte financeira mexe em tudo. Então, quando tu acaba não tendo o dinheiro para pagar, o empresário normalmente faz o quê? Mistura as contas. Né? Então, tu acaba misturando as tuas contas com as contas da empresa. Tu escolhe pagar o da empresa, a tua tu não paga. Tu não paga a tua, o que, que acontece? Teu padrão de vida despenca. Teve alguma situação específica que vocês passaram por conta disso? Uma coisa que aconteceu ali. Teve um dia que... Uma situação específica... Cara, tem. Teve um dia... Teve algumas, na realidade, tipo de ter que recorrer ao pai de novo, sabe? Aquele negócio de... Cara, tô precisando de uma verba, mas eu não sei quando eu te pago. Tem como tu me emprestar? E na realidade, quando tu acaba saindo de casa, tu, olha, tem uma idade, isso é mais complicado de tu fazer. Né? Mexe no teu orgulho, aquele negócio de ter que. Ah, vou ter que voltar a pedir pro pai. Então. Algumas dessas situações. Ah, para pagar o carro, para pagar o apartamento, às vezes. Entendeu? É, e quando você. Você foi lá, uma vez que você foi lá e, por exemplo, pediu dinheiro pro seu pai. A primeira vez, você lembra como é que foi? O que, que você sentiu? na realidade o relacionamento com meu pai é sempre muito bom entendeu então foi algo que antes de pedir tu sempre ficando naquela... Tá, eu tenho que arrumar um outro jeito mas nesse momento de pedir para ele dizer cara eu tô precisando de uma ajuda meu meu pai é sempre o cara que tá disposto é aquele ah não tira do bolso dele empresta não tem jeito legal mas não sem ficar preocupado né não e é... Então, quer dizer, a sua vida familiar foi afetada por esse problema? Foi. Foi afetada. E o que, que de pior esse problema trouxe para sua vida? Qual foi o ponto aí que você falou, cara, não, agora não dá mais, eu tenho que dar um jeito? Cara, de pior, eu acho que era o que eu sentia sabe? Aquele negócio de... aquela agonia que você sente, e o de pior era discussão direto com a patroa, preocupação com o filho, que na realidade a gente tinha... Teve filho há pouco tempo, tem dois anos e alguma coisa, então era sempre um negócio em colégio. Tem que, muito que mudar Pensar. porque a empresa realmente é o futuro dele, então esse era o pior. Era sempre a preocupação. Pensar a preocupação sua com a tua família. Sim. E você chegou a buscar outras soluções antes de contrair imersão? Cara, soluções não. Pensei em desistir e voltar para o mercado de trabalho. Um em desistir? Pensei. Pensei em desistir, eu voltar para o mercado de trabalho ou diminuir a empresa, enxugar o máximo possível, ficar eu e eu, que querendo ou não, tu acaba vendo funcionário às vezes como cara, um cara gasto. Outras soluções eu acho que não, na realidade essas são as soluções que estava que que em mim. Ou o negócio de desistir realmente, né? desistir da empresa para voltar ao padrão que tinha antes de ter a empresa, que era a tranquilidade, de ter o salário ali, aquele negócio entrando todo mês e saber que tu ia conseguir pagar suas tuas contas. É, eu acho que para o empresário, o que de pior acontece é, é pensar em desistir. Sim. Que é quase perder a esperança, né? Falar, cara, não deu certo, vamos voltar para o mercado de trabalho, não é o que eu quero, mas é o que tem que ser, porque eu tenho a minha família. E isso consome muita energia. Sim. Talvez isso tenha sido o de pior aconteceu, né? E como é que você descobriu a imersão? A imersão foi, na realidade, um colega que falou de você umas duas semanas antes da imersão. E aí eu assisti aqueles oito vídeos na sequência do é né? isso. Eu disse, cara, tem alguma coisa aí que pode Bom, me ajudar, mas na realidade não era eu que ia vir. Quem ia vir era a minha esposa. Aí ela disse, não cara, vai que é para ti, porque na realidade eu não cuidava da parte de vendas, quem cuidava era ela, ela era formada em administração. Ela disse, não, cara, eu não vou, vai, tem um pequeno, na verdade, vai e faz, e cara, foi, foi um negócio assim que mudou. E, mas quando esse teu amigo te falou, você ficou cauteloso de olhar e falar, cara, será que é pra mim, será que... Cara, eu não fiquei cauteloso porque na realidade ele é um cara que é quase um irmão, assim, aquele pequeno, sabe? Então ele disse, cara, vai lá, olha esse cara, que ele é bom. Então, eu disse, não, não custou nada não, tu perder uns 40 minutos ali. Na realidade, o que a gente fazia? Chegava de noite, fazia o filho dormir, aí depois ficava ali até das 10, às 11, meia-noite, uma hora assistindo e depois ia dormir. Então, tirei aquele tempo ali para realmente ver se valia ou não a pena. E ele fala como se fosse muito tranquilo. Não, a gente primeiro a gente botava o filho pra dormir e aí a gente ficava até 10, 11, meia-noite assistindo e depois ia dormir. Ficou duas horas, três horas assistindo. <risos> Legal. E o que, que você fez? O que, que fez você decidir comprar? Cara, o que fez eu decidir comprar foi essa é a última chance. Tá bom, eu vou. Eu sei que eu tenho que. Me especializar, crescer um pouco, abrir a minha mentalidade, ou já era. Ou daqui para baixo realmente não tenho que fazer, é diminuir ou fechar. E não era o intuito quando eu abri a minha empresa. Eu tinha aberto ela para ter um lugar diferente para quem trabalhasse comigo. Porque, na realidade, a gente de marcenaria, quando vem... Cara, é sempre uma galera muito mais velha quem tá por trás. Não é um cara também instruído, não é um cara que busca conhecimento. E quem trabalha com esses caras normalmente sofre muito. Porque é só no chute. Vai e faz. Quando eu abri, eu trouxe uma galera que trabalhava comigo há muito tempo e tal. E a gente montou uma empresa diferente. Uma empresa onde a gente cria uma família ali. Porque tu vive muito mais com os teus funcionários do que com a tua família. Então a gente quis um ambiente diferente. E, na realidade, eu tinha perdido um pouco dessa essência, sabe? Por causa do dia a dia, dos problemas e tal. Não tinha mais essa essência na empresa, depois da imersão não. voltou. Voltou à essência. Legal. E como é que ficou a tua vida depois de você ir na imersão e resolver a questão da empresa? Muito melhor. Melhor como? Fala uma situação específica que mostra que a vida ficou melhor. Cara, é, eu e a minha esposa a gente não discute mais, né? As contas, quero que o que estava incomodando hoje, Tá legal, tá pago, tá legal. Não, ainda não tá sobrando, mas tá em dia. Então, na realidade, o que, que acontece? Quando tu acaba deixando ali uma, duas, três semanas, te vai levando o teu lucro aos Hoje não, tá legal, tá em dia. É, Pego segunda-feira, pago as contas da semana inteira e eu tenho os outros dias para realmente fazer o dinheiro. Muito bom. E como é que é a sua vida familiar. Foi ajudada. Falou um, um ponto. De repente, não, pô, outro dia a gente foi no cinema e a gente não fazia isso. Uma coisa específica, uma história. Na realidade, eu não sou muito de um cara de sair. A gente é bem casado. Ou comprar alguma coisa, é... sei lá. Um presente. Cara, na realidade, nessa parte de. eu sou muito de comer. Eu sou um cara magro de ruim, não minha me Então, na realidade, assim, ó, o que acontece é que depois que a gente colocou ali em dia, tudo certo, agora não, realmente eu pego meu filho, minha mulher, a gente vai dar uma volta, vai até o restaurante do shopping lá e consegue comer bem, passar aquela tarde tranquila sem estar com a preocupação de ah, vou gastar agora e amanhã. Vai uma ter, tarde vai tranquila. ter. Legal.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 É isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas uma coisa. Vem cá, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está pensando nesse vídeo? Sim ou não? Sim!